Hey, censuradas! Eu já quero começar dizendo que o vídeo de hoje é super, ultra, mega especial, porque exatamente no dia de hoje, 4 de janeiro de 2021, nós estamos completando 5 anos de canal. Dá pra acreditar? Nossa, isso é muito surreal! Então, pra para esse aniversário do Censuradas, eu preparei uma lista de todas as webséries LGBTs que eu já indiquei aqui desde o início do canal. São 62 opções e eu diria que 90, 95% delas dá para você assistir aqui mesmo pelo YouTube. Online, gratuitamente e com opções de legenda em português. Tá bom que é mais? Agora deixa o seu like e vem comigo! Eu quero abrir esse vídeo com a série mais especial de todas para mim, que tem um lugar super especial no meu coração, o Censuradas Reality Show. o nome não é coincidência, ela é uma websérie autoral minha, que eu criei, dirigi, atuei, enfim, fiz tudo, está disponível aqui no canal e foi um fator muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube e como artista. Esta websérie simula o primeiro reality show lésbico da América Latina. Lá vocês assistem ao dia a dia de 10 mulheres LGBTs trancadas em uma casa de férias, competindo com unhas e dentes pelo prêmio tão desejado. O melhor de tudo é que ela é uma série interativa, então o público pode participar através do voto. O Censurário Highly Show já participou de festivais internacionais e saiu em diversos sites de notícias, chegando a atingir milhões e milhões de visualizações em todo o mundo. Novas temporadas estão sendo pensadas, porém nós ainda não temos nenhuma previsão de data. Para assistir a primeira temporada completa, agora é só você clicar aqui no card. Que tal partirmos para algumas opções internacionais? E eu acredito que a maioria delas tem sim a opção de legenda em português. Vamos lá? Luimélia, 10%, N+, Anyone but me, Barbel, Begin Again, Be Here Now Wish, Between Women, Carmila, Chapstick, Control, Dark Central, El Contacto Cero, Feminine, Flank, GoPals, Gaming Girls, Girls Like Magic, Her Story, Homoscope, Hot Summer Days, Inconceivable, It's Complicated, Just Another Love Story, Kiss Her I'm Famous LA Web Series Notas parte, Queering Same Same The Fortnite, The Girls Guy, The Leslie, The Liz Duas Part, 20, Two Weeks e Whatever. Nossa, essa lista foi grande, hein? Mas eu acho que vocês vão gostar ainda mais das dicas brasileiras, né? Afinal elas não precisam de legenda e nem dublagem. Porém, antes eu quero pedir um presente de aniversário censuradas pra vocês. Me ajudem a alcançar 200 mil inscritos aqui no canal, tá tão pertinho. É só você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, afinal de onde vieram essas dicas tem muito mais em breve. Caso você já seja inscrito, ative o sininho de notificações, porque infelizmente a maioria das pessoas que me assiste aqui, que me acompanha, não tem o sininho ativado, então isso acaba fazendo com que vocês percam vários vídeos legais. Que vocês não recebem as notificações. Agora, se você já é inscrito e já tem o sininho de notificações ativado, primeiro eu quero te parabenizar, porque tá fazendo tudo certinho, e depois eu quero te convidar para o meu clube de canais. Lá você pode ter acesso a vídeos exclusivos, dicas por escrito, como essa lista aqui, por exemplo, além de diversos outros benefícios. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher a sua opção preferida. Chegou a hora de revelar as dicas em português, né? São elas A Casa Sonho, Assumos, A Melhor Amiga da Noiva, Clube 27, Esconderijo, Irreversível, Juízo Final, Labis, Leve-me Pra Sair, Madu, Manu, Me Espera, Nossos Dias no Céu, O Dom de Assumir, Os Hóspedes, Patrícia, Pink, Um Amor de Verão, Por. Quarentenados, Rebu, Red, Retalhos, Septo, The Stripper e Uvas Passas. Bom, censuradas, essas foram as dezenas de webséries queers de hoje. Se você gostou, me ajuda a chegar aos 200k. Envie o link desse vídeo aqui pras amigas, pros amigos, pra família, pro papagaio, pra seja lá quem for, pro vizinho. Ou então pega ele e Posta lá nos seus stories do Instagram e me marca que eu vou repostar todos, ok? Um beijo e bem-vindos a 2021. Que seja um ano incrível para todos nós. Vamos que vamos, censuradas rumo aos 200k.